já dirigiu antes? Não. Você é vascaíno? Não, flamenguista. Que faixa é essa aqui? É, é o cinto de segurança. Cinto? Tem. É... Tem... tem isso aqui? Tem. Sim. É um. Cinto! Lógico! O cinto, né? O... Tá com... Então vamos lá, né? Demorou então liga o carro Aperta a embreagem no fundo, bota a primeira Agora vai saindo bem devagar Bem devagar Sem pressa, sem... Hesita... Pode... Eu, eu acho que vou... É... Pode passar o sinal ali Tá bom Ih, ficou amarelo Eu vou parando quê? aqui Corre, não, acelera, buzina essa merda sai, Vai, vai vai, não, vai, vai, vai, acelera Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera não, Vai, vai, buzina, buzina Vai, não, vai não. Pode ir, isso aí. O que é isso aí? O quê? O que, que é isso aí, que você é, fez? Eu dei a seta. Você deu a seta pra sair? Isso. Zeta, você tá aqui, estacionar, né? Paradinha, é. dá uma ba... Ah, vou sair, resolvi, vou sair, é. deixa eu, vai, comer, né? Comer uma coisinha, vou sair. Aí você deu uma seta é. e vai, e vai sair. Aí você tá. Jorei, Jorei, ele tá botando a seta pra sair, Jorei. Sabe tá o quê? Ele quer dar a seta. O novo, né? Eu, eu, eu, eu, eu, eu. Caraca, meu Deus, Eu falei! vou tirar Eu Está certa. Não. Está certa.